Olá gente, Mariane Anjos aqui e hoje vamos conversar sobre as maquiagens do Halloween. E essa data já se tornou tradição aqui no Brasil, mas quando procuramos referências para fazer nossas maquiagens ficamos bem desanimados, porque a maioria é muito complicada e leva muito tempo para se fazer. Por isso, nesse vídeo, vamos falar sobre as maquiagens que são bem simples, então vou te mostrar uma das minhas favoritas, vem comigo, solta a vinheta aí! A maquiagem da caveira mexicana é uma das favoritas das mulheres quando o assunto é Halloween. E não é para menos. Ela é colorida, decorada com flores, super feminina. E para os mexicanos, ela representa a vida e a proteção contra os maus espíritos. Um dos segredos da caveira mexicana é deixar a pele branca, bem pálida. Para dar um aspecto de caveira, né? Pode ser utilizado na maquiagem, lápis de olho preto, delineador em gel, batom vermelho, preto ou roxo. Solte sua criatividade, como a foto aqui do lado. Solte também seu like. Eu bem vi que você ainda não clicou no botãozinho. Então, faça isso agora. E não há nada mais clássico no Halloween do que as maquiagens de bruxa. Ela faz toda a diferença no look desse dia. Quanto mais assustador, melhor! Vamos ser sincera, queremos mesmo é ficar lindas! E essa maquiagem se caracteriza pela pele pálida e a sombra roxa, batons nas cores escuras como vermelho, preto, roxo ou vinho. O olho costuma ser bem esfumado, com delineador e cílios grandes, com bastante máscara ou cílios postiços. Qualquer semelhança com a maquiagem gótica não é mera coincidência. Muitos filmes vêm inspirando as maquiagens dessa data. Como Witch, A Coisa, Jogos Mortais e Malévola. Fique aí caso você goste da maquiagem de vampiro. Mas do que eu gosto mesmo é quando você se inscreve aqui no meu canal. A maquiagem do Witch, A Coisa ficou bem clássica. Notou que tudo tá ficando clássico? Então, a maquiagem do Witch, A Coisa também tem o um rosto branco. Igual as dos palhaços com a sobrancelha marcada e curvada. Olhos contornados de preto, com nariz e lábios vermelhos. E claro, o um risco que vai do canto da boca até a testa. Já dos Jogos Mortais, a maquiagem é unissex para quem é fã do filme. Eu nunca vi esse filme, mas me falaram que a maquiagem é bem perfeita. Bem, eu estudei sobre ela. Vamos nessa. A maquiagem é bem fácil de fazer. Imagina o terror ela causa, se você se deparar à noite numa rua deserta com alguém usando essa maquiagem. A da Malévola virou febre nos últimos anos e é um verdadeiro sucesso. Ela tem um contorno marcadíssimo, a sombra esfumada e um batom vermelho, igual esse meu aqui. Ele é da Malévola. Um combo de sucesso, não é mesmo? Ela é uma das maquiagens muito simples de ser feita. E tudo o que precisamos para fazer essa maquiagem, já temos no nosso kit básico. Eu não podia deixar de falar da maquiagem de vampira. Ela é perfeita, bem simples de fazer e combina com vários looks diferentes. Ela também deixa a pele bem pálida e os olhos bem esfumados. O marcante é o sangue escorrendo no canto da boca. Ah! Não deixe de fora os dentes caninos de vampiro. Dá todo o charme na maquiagem. Gente, espero que tenham gostado dessa nossa conversa. Eu vou ficando por aqui. E pra você, doces ou travessuras? Seja travessa, compartilhando esse vídeo com as suas amigas. Veja também o um vídeo, seis dicas de como se vestir. Está bem aqui do lado. Moda é cultura, moda é arte e moda é o seu estilo. <risos> Meu Deus, que medo. Até o próximo vídeo.